O doente ele tem o direito de, de se tratar em casa, ele passa o período da crise na internação, mas ele volta o lado dele, que a recuperação é muito mais, mais rápida e mais acolhedora, mais, mais humana. O hospital é um espaço frio. E nós não queremos que isso, que isso mude, nós queremos que avance, que melhore. Não que, re que venha retroagir na década de, lá, de 60, né? vamos lá atrás, né? que era uma coisa horrorosa. Não podemos retroagir, nós temos que avançar, nós temos que melhorar. Esse movimento vem fortalecer a categoria dos psicólogos e os outros movimentos da luta mundial como os outros profissionais, como o próprio usuário, como o próprio controle social, que faz, que faz a sociedade mudar através dos conselhos municipais, seja ele de saúde, algo droga, é, da família, do CMDCA, os outros conselhos, do idoso, entendeu? da pessoa deficiente. É importante, por causa disso, é, é, o, o, a luta é importante para a gente manter o que já está é, conquistado e ampliar para melhorar o que está aí, não retroceder.